Está no ar o Trabalho em Revista, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. E nesta edição, você vai conferir. Começam os preparativos para a Semana Nacional da Execução da Justiça do Trabalho. muito mais simples resolver qualquer conflito através de uma composição do que esperar que o Judiciário dê uma resposta e solucione esse problema fazendeiro terá que indenizar viúva de operador de máquina morto ao trocar poste de energia em R$ 400 mil. Reais. Em estúdio, Daniel Taurines, do TRE de Mato Grosso, esclarece sobre a contratação de pessoal durante a campanha eleitoral deste ano. Confira isso e muito mais agora no Trabalho em Revista. O programa Trabalho em Revista começa com uma informação importante para você que tem processo em fase de execução na Justiça do Trabalho. O TRT começou a receber solicitações para tentativa de conciliação durante a Semana Nacional da Execução Trabalhista, que ocorre em setembro. O objetivo é solucionar os casos já sentenciados, mas que ainda não tiveram pagamento feito. Confira agora na reportagem de Rafael Souza e Davi Leão. As inscrições de trabalhadores e empresários para participar da Semana Nacional da Execução Trabalhista, que será realizada entre os dias 17 e 21 de setembro, já estão abertas desde 1º de agosto. A medida é uma forma encontrada pela Justiça do Trabalho para resolver um dos principais gargalos e garantir o pagamento de dívidas nos casos já sentenciados. Em Mato Grosso, cerca de 45 mil processos estão em fase de execução. Ou seja, mesmo após terem os valores das condenações definidos, os trabalhadores ainda não conseguiram receber o pagamento. E isso acaba formando um estoque de processos pendentes. Este advogado, que representa uma rede de bancos, bateu o recorde de conciliações no ano passado. Dos 15 processos em fase de execução, conseguiu colocar um ponto final em 10. Ambas as partes acabam cedendo... Né? E para a empresa acabando o conflito e para o empregado acabando recebendo o seu crédito de forma imediata Podendo até aplicar o teu crédito E muitas vezes é, para acabar logo é, com esse conflito, evitar uma discussão ainda mais é, de forma demorada Devido à fase de execução, a gente acaba ambos cedendo e entrando em um consenso Para fazer um acordo, ambos saindo felizes né? Em setembro, todas as varas do trabalho terão as pautas especiais para conciliação só no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Disputas do TRT de Mato Grosso, a expectativa é que sejam realizadas 45 audiências por dia. Na última edição da semana da execução trabalhista, a Justiça do Trabalho registrou 528 audiências, com um pouco mais de 3 milhões e 600 mil reais em acordos. Outros quase 3 milhões foram arrecadados por meio de leilões o que representa um saldo total de pouco mais de 6 milhões e meio de reais. Para participar das audiências é muito fácil. Basta o um empregador, empregado ou advogado se dirigir à vara do trabalho onde o processo tramita. Em Mato Grosso ainda tem a opção de fazer o pedido online por meio do aplicativo Quero Conciliar, localizado na página do TRT na internet. O prazo para se inscrever na Semana Nacional da Execução Trabalhista se encerra no próximo dia 17. É muito mais simples resolver qualquer conflito através de uma composição do que esperar que o judiciário dê uma resposta e solucione esse problema. E aqueles que querem preservar o seu patrimônio através, é, evitando que ele seja levado a leilão, podem pedir a conciliação e, tentar resolver de outra forma. E durante a Semana Nacional de Execução Trabalhista, também será realizado o Leilão Nacional da Justiça do Trabalho. Apenas na última edição, o evento arrecadou quase 3 milhões de reais. Então fique ligado e participe. E agora vamos falar de aviso prévio, que é uma comunicação feita quando uma das partes decide encerrar o contrato de trabalho. Entenda melhor sobre o assunto com as dicas do Tome Nota de hoje. Quatro coisas que você precisa saber sobre o aviso prévio. Toda vez que a empresa ou o empregado decide encerrar o contrato de trabalho, é preciso comunicar a outra parte por meio do aviso prévio. Pegue caneta e papel e tome nota de quatro dicas que o TST preparou para você. O objetivo do aviso prévio é dar prazo para que o profissional possa encontrar um novo emprego e o patrão contratar um novo empregado. Esse período deve ser de 30 dias para quem trabalhou até um ano no mesmo lugar. São acrescidos três dias para cada ano de serviço prestado, podendo chegar ao máximo de 60 dias, somando um total de 90 dias de aviso prévio. O aviso prévio só não se aplica às rescisões de contratos por prazo determinado e às demissões por justa causa. Existem duas formas de aviso prévio. A primeira é o aviso prévio trabalhado. Nesse modelo, o empregado pode optar por trabalhar duas horas a menos por dia ou sair uma semana antes do período de 30 dias. A segunda é o aviso prévio indenizado, quando o profissional não precisa trabalhar, mas recebe o valor do período de aviso. Se a rescisão do contrato for uma opção do empregador, é ele quem define se quer o aviso trabalhado ou indenizado. Atenção! Nos casos em que a demissão tenha partido do empregado, ele deve trabalhar sem a redução da carga horária ou abrir mão de cumprir o aviso e de receber os valores devidos. Mas para que isso ocorra, precisa comprovar que assumirá novo emprego. Essas foram as quatro dicas de hoje. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. TST Tube é a justiça do trabalho sempre com você. E um fazendeiro de São José do Xingu foi condenado a indenizar em 400 mil reais a viúva de um operador de máquinas. Veja os detalhes no quadro Decisão, com Fabíola Coutinho. A vara do trabalho de Confresa determinou que uma fazenda localizada no município de São José do Xingu, que fica a 1.550 quilômetros de Cuiabá, pague R$ 400 mil reais de indenização à viúva de um operador de máquina que foi morto durante a troca de um poste de energia derrubado por uma colheitadeira. Ao julgar o caso, o juiz Ulisses Taveira concluiu que a empregadora decidiu manter o procedimento mesmo com os trabalhadores executando serviços de forma precária, sem equipamento de proteção individual ou de proteção coletiva e sem nenhum treinamento técnico de medidas de segurança. Na decisão, foi determinado que a fazenda terá que pagar dois terços do salário do trabalhador, incluindo ainda o percentual que seriam pagos de FGTS, 13º e férias referentes ao período, além do pagamento de pensão à viúva, cujo montante deverá ser pago mensalmente até setembro de 2064, data em que ela completará 75 anos de idade. Confira as principais notícias da Justiça do Trabalho no Estado com o Giro da Semana.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 foram gastos nos últimos cinco anos com benefícios acidentários, que incluem auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte e auxílio-acidente. E no próximo bloco, acompanhe uma entrevista com o coordenador de controle interno e auditoria do Tribunal Regional Eleitoral aqui de Mato Grosso, Daniel Taurines. Entre outros assuntos, ele explica sobre o teto de gastos e contratação de pessoal durante a campanha eleitoral.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 Não, ela não pode ficar o tempo todo fazendo os trabalhos repetitivos. Imagina você ficar assim, sem dar uma pausa. Ai, Esta é uma fatiadora de frios. Durante anos, ela tem sido uma máquina exemplar, orgulho da casa. Mas o tempo passa